Olá, é assim, eu vou, vou fazer aqui um vídeo de comprinhas para vocês. Eu comprei umas coisas Aí eu assim, ah, fui, ao, fui ao continente e aproveitei, como eu fui as compras, aproveitei comprar este pincel aqui, é da esses. é um pincel hum, para aplicar sombra, é muito bonito, é de cor rocha e depois tem outro aqui são dois pincéis assim muito lindos e depois eu comprei este para ser um, um duo um mini duo é uma sombra que é para, é para contornar para definir bem as sobrancelhas ele é assim traz aqui um pincelzinho e depois eu vou tirar traz aqui outra sombra é muito bonito eu vou tirar aqui e vou por aqui, ele vem assim, vamos lá ver se, se dá um bom resultado, é assim. Bem, depois eu tenho aqui uma, uma máscara que é para aplicar tanto faz aqui nas sobrancelhas e nas pestanas também. É assim. E é, uma, é uma, uma máscara transparente. Depois tenho aqui este lápis. É um lápis preto. Que é para fazer o delineado. Para aplicar debaixo dos olhos. Tanto faz. É um lápis muito bom. Depois tenho aqui também este lápis. É, Trago aqui uma escovinhazinha E depois tenho aqui o lápis. É um lápis castanho. Que é para definir as sobrancelhas, eu ainda não utilizei porque eu tenho, tenho que utilizar as coisas que eu tenho depois eu vou... depois tenho aqui umas pestanas falsas eu nunca tinha usado mesmo fazer um vídeo com pestanas falsas eu vou testá-los para ver como é que é depois eu vou dizer uma coisa é, custou um 1,50 um um meio depois tenho aqui também outra e depois eu comprei essas toalhitas diz que é para o rosto que é para limpar e diz que deixa diz aqui que deixa um, a pele macia vamos lá ver um, é assim, trazem de eu ainda tenho ali outra que é para acabar e depois também comprei esses discos de McLaren que os meus estão a acabar é da Mayblay acho que é isso da Mayblay acho que é isso que se diz cara e aqui diz 100% sempre, algodão sempre, e vamos lá ver como é que é. Foram coisas baratas. E também comprei um candeeiro novo que é para fazer a minha, a minha maquilhagem. Ela é assim. Um, um, aqui diz que tem que pôr o máximo da, da lâmpada, é 40. Vamos ver como é, que, como é que ela funciona. É um candeeiro muito bonito. Eu, por exemplo, estou a adorar. A iluminação é boa. E vamos lá ver um meu antigo já não dá, então é assim este é o vídeo que eu fiz para vocês é o vídeo que eu fiz para vocês como eu preparo a minha pele e umas coisas que eu comprei e muitos beijinhos